Olá, professores! Sou o professor Lira Dutra, professor de Geografia, professor diretor de turma na escola EEMT São José. Vou mostrar para você como publicar uma atividade no Google Sala de Aula. Antes, inscreva-se no canal, ative o sininho, dê aquele like e compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a outros amigos e amigas, professores e professoras. Então vamos lá iniciar nosso vídeo aula. Primeiro você vai abrir o, a sua turma. Eu escolhi aqui a turma do primeiro ano A. Clico na opção atividades, no sinalzinho de mais criar eu clico e aparece as opções de atividades. Vamos trabalhar com a primeira opção, coloco o nome da minha atividade, camadas da terra. Na parte de instruções, você vai orientar como o aluno deve proceder para resolver sua atividade desta aula, aqui as instruções, agora eu vou anexar conteúdos a esta aula. Clico no botão adicionar e eu tenho algumas opções. Google Drive, Link, adicionar um arquivo do seu computador ou adicionar um vídeo aula. Eu vou adicionar um link. Abriu essa janelinha. Nessa janelinha eu irei colar o link que eu já pré-selecionei. Ativei a opção adicionar link, cliquei. Já aparece aqui o link com o conteúdo, esse conteúdo está em um site, é um conteúdo referente à minha aula. Irei também adicionar um vídeo. Um vídeo referente à minha aula. Cliquei lá naquele botão adicionar YouTube, apareceu aqui essas opções e eu tenho duas opções. Pesquisar um vídeo no YouTube ou colar o link de um vídeo. Eu vou fazer uma pesquisa breve camadas da terra cliquei em pesquisar vai me aparecer várias opções de vídeos sobre a minha pesquisa porém eu já escolhi um vídeo já tem um link de um vídeo copiei o link colei esse vídeo poderia ser uma um vídeo aula gravado por você o vídeo está tudo ok ativou o botãozinho adicionar, cliquei apareceu o vídeo beleza, beleza, beleza olha aí que maravilha aula criada, atividade criada porém eu vou configurar minha atividade o que é que eu quero? eu quero essa atividade essa atividade eu quero ela para duas turmas primeiro ano A cliquei aqui para e primeiro ano B, marquei, pronto minha atividade agora está disponível para duas turmas. Não vai valer nota. E eu vou marcar uma data de entrega. Escolher as opções. E na opção tópico, eu vou escolher a disciplina de geografia. Olha aí. E agora eu clico em criar atividade. Esperar carregar um pouco. Beleza, atividade criada. O sistema já me, me traz de volta à a, a, a, a sala da turma, onde tem as opções de todas as disciplinas. Vou procurar a disciplina de geografia. Achei. E está aqui minha atividade criada, bonitinha, maravilhosa, pronta para os meus alunos de duas turmas responderem. Tranquilo? É... Muito obrigado, eu espero ter ajudado você, meu amigo professor, minha amiga professora E se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal porque terá mais outros vídeos E ative o sininho de notificações porque assim que chegar outro vídeo sobre Google Sala de Aula Você vai ser avisado ou avisada Clique em compartilhar, dê aquele like Compartilhe esse vídeo com outros amigos, professores, com outras amigas, professores, dentro aí das suas redes sociais. Seja no Facebook, seja no Instagram, seja no Zap. Compartilhe. Faça esse vídeo chegar e ajudar outros amigos e amigas. Meu muito obrigado.